Olá, meus queridos! Pelo título do vídeo vocês já puderam perceber que esse aqui vai ser um vídeo com análise de música. Posso ouvir o coro de aleluia? Seguinte, vários de vocês estão me pedindo para falar sobre Lana Del Rey aqui no canal, então eu resolvi falar sobre Lana Del Rey porque eu encontrei uma coisa, uma joia na internet, que eu precisava dividir com vocês, então esse vídeo todo aqui é estruturado ao redor dessa informação que eu consegui e que vocês já devem estar imaginando por causa do título do vídeo. Enfim, hoje teremos análise de música da Lana Del Rey, mas não teremos análise de álbum, já adianto pra vocês. Eu conheci a Lana Del Rey lá em 2011, quando a minha irmã resolveu me mostrar um vídeo na internet. Ela disse, olha aqui essa cantora, que legal. E aí eu fui olhar o vídeo de videogames, acho que era a primeira apresentação que a Lana estava fazendo na televisão americana. E aquilo foi muito estranho, porque eu nunca tinha visto uma cantora com um ar tão vintage quanto ela tem. Ela tinha aquele cabelo de um jeito vintage, anos 60, uma roupa mais anos 60, um sapatinho, um jeito que ela cantava, um jeito melancólico, estranho e triste, e que eu adorei. Então eu comecei a ouvir Lana Del Rey naquela época, antes mesmo dela lançar o primeiro álbum dela, que é Born to Die. E eu venho acompanhando a carreira dela desde então. Pra quem não conhece a Lana Del Rey, e aí eu pergunto embaixo de que rocha você estava... Ela é uma cantora norte-americana nascida em Nova York e que, na verdade, Lana Del Rey é o pseudônimo da Elizabeth Grant. A Lana, antes de tentar a carreira como Lana Del Rey, tentou uma carreira como Lizzie Grant e não deu certo, então ela resolveu criar essa persona, que é a Lana Del Rey, com esse ar vintage, etc. Desde então, ela tem feito muito sucesso com essa persona. E ela faz um pop indie que é bastante interessante porque ele tem uns ares retro, vintage, tem essa coisa de ter várias referências dos anos 50 e 60 nas letras das músicas. E de Alana sempre tentar trazer um pouco de cultura pop desse período pra gente. A Alana tem quatro álbuns de estúdio lançados que são Born to Die, Born to Die Paradise Edition, Ultraviolence e Honeymoon. Atualmente ela tá lançando Lust for Life que vai sair no final de julho, se eu não me engano vai ser no dia 29 de julho. E estamos esperando ansiosamente. Como eu disse pra vocês, nesse vídeo a gente não vai falar sobre o álbum especificamente, mas a gente vai falar sobre a música Ultra Violence que tá dentro do álbum Ultra Violence que foi lançado em 2014. Alana não tem um álbum conceitual em que todo álbum conta uma mesma história e isso eu não gosto de fazer análise assim, eu já falei pra vocês, eu gosto de fazer análise de álbuns realmente conceituais como Electra Heart e o Cry Baby. Então aqui eu resolvi selecionar essa música porque foi por conta de uma história que eu encontrei no YouTube que eu resolvi trazer pra vocês a análise dessa música. Mas eu não garanto pra vocês que eu não vá fazer outras análises de outras músicas da Lana ou selecionar algumas coisas da discografia dela pra trazer pra vocês, porque ela tem músicas que são bastante interessantes e eu tenho temas quanto à discografia dela que eu quero falar pra vocês há bastante tempo. Então quem sabe vai vir mais coisas de Lana Del Rey por aí, mas não uma análise do álbum completo. Então hoje o que a gente vai falar aqui é sobre a música Ultraviolence, que é a segunda música desse terceiro álbum de estúdio da Lana Del Rey. E eu tive uma relação de amor e ódio com essa música durante muito tempo. Eu escutei esse álbum logo que ele saiu, quando ele saiu eu já baixei para escutar e eu gostei muito do álbum. Foi, Ele é, na verdade, um dos meus favoritos dela. Eu acho que ele tá ali ali com Born to Die, Paradise Edition, que eu gosto bastante, mas esse álbum Ultraviolence para mim tem uma vibe que é muito louca. E uma curiosidade que eu vou contar para vocês. Eu comecei a escutar esse álbum repetidamente, ao mesmo tempo em que eu tava lendo Drácula. Então agora, toda vez em que eu escuto qualquer música desse álbum, eu lembro do livro Drácula. E toda vez que eu penso no livro Drácula, eu lembro da Lana Del Rey. Então eu meio que liguei na minha cabeça que Ultra Violence responde ao Drácula, enquanto Drácula responde a Ultraviolence. Então voltando à música Ultraviolence, né? Como eu disse pra vocês, eu sempre tive uma relação de amor e ódio com essa música, porque a primeira vez que eu ouvi ela, eu não prestei tanta atenção na letra. Mas eu me apaixonei pela melodia dela, pelo jeito que ela falava. E aí, quando eu fui pesquisar sobre o que, que era a letra, quando eu fui procurar a tradução e etc, eu parei e eu me perguntei Como assim Lana Del Rey está lançando uma música que glamouraliza a violência doméstica? Como assim ela tinha feito uma música que falava de uma maneira tão bonita e tão incrível que romantizava uma mulher apanhar do companheiro dela, uma mulher ser tratada com ultraviolência pelo marido dela. Eu fiquei muito passada, eu fiquei pasmo, tipo, como assim? E durante muito tempo eu não escutei essa música, porque eu não queria compactuar com aquele tipo de coisa. Durante muito tempo eu comecei a colocar o CD dela, Ultraviolence, a tocar da terceira música em diante. E aí eu escutava três, quatro, ouvia a música um. E a 2 eu esquecia. Então eu criei essa relação de ódio com essa música. Mas amor ao mesmo tempo. Porque ela tem uma melodia muito legal. E o jeito que a Lana canta nela é muito legal. Só que esses tempos eu estava no YouTube. Rolando as músicas dela. E ouvindo e etc. E começou a tocar outra violence. E eu decidi olhar os comentários. E aí eu encontrei este comentário. Cara, o simbolismo por trás desse vídeo. Eu entendo completamente. Tem várias pessoas reclamando aqui de o um vídeo ser chato. Mas vocês crianças não entenderam. O simbolismo por trás desse vídeo é realmente lindo, eu super entendo. O simbolismo dessa música, o porquê de Alana ter escrito, o porquê de ela ter feito esse clipe, é tudo parte da história dela com o Jim Morrison e a Pamela Carlson. Ela é uma fã do Morrison, como todos vocês já sabem, então ela deve saber da história por trás da relação do Jim com a namorada dele, a Pamela. Ele fez a Pamela perder a cabeça por ele quando ela tinha 18 anos e praticamente a criou. Jim era um poeta incrível e um grande cantor para o The Doors, mas ele também era um mulheringo e quando bebia ele podia ser incrivelmente violento. Pamela pode ter sido descrita como era venenosa e bela dona pela maneira como ela tratava os homens para se vingar do Jim. A letra da Lana descreve a relação dos dois perfeitamente, especialmente nessa parte. Nós poderíamos voltar para Nova York. Amar você foi bem difícil. Nós poderíamos voltar para Woodstock, onde nenhum deles nos conhece. Amar Jim Morrison era extremamente difícil, baseado em tudo que eu li através dos anos. Leia qualquer biografia dele, e depois acrescente a fama que Jim ganhou com a fama do The Doors, o que fez a relação ser ainda mais difícil. Outra coisa que chamou minha atenção no vídeo foi que a Pamela implorou para o Jim casar com ela. Eles sempre conseguiam a licença para o casamento, e quando estava tudo pronto, Jim dava para trás e nunca mais reatava. No final das contas, eles nunca casaram. O Jim morreu de overdose de heroína aos 27 anos. No testamento dele, ele deixou tudo pra Pam. Esse é o motivo de a Lana estar sozinha nesse vídeo usando um vestido com estilo ano 60. Lana tem uma aparência muito frágil durante todo o vídeo. Muito pouca maquiagem. Branco. Cabelo liso e caindo livre. Lembrando a aparência da Pam durante um photoshoot do Branson Caves. Na vida real, Pamela morreu três anos depois do Jim por uma overdose de heroína também. Ela tinha 27 anos. Obrigado, Lana, por pensar tanto nos seus vídeos e se esforçar tanto. Esse é o motivo por eu amar o trabalho dela, e eu queria que os fãs pudessem ver mais do que o Superficial. E aí depois que eu vi esse comentário, a música para mim tomou outros ares. Ela ficou completamente diferente do que eu achei que ela era. E de uma música que para mim glamorizava a violência doméstica, ela passou a ser uma música que denunciava a violência psicológica, a violência numa relação. Então, segundo esse comentário, e que eu fui pesquisar, e é que vocês vão ver que até o final desse vídeo faz muito sentido, essa música, Ultra Violence não seria sobre tornar romântica uma relação abusiva. Essa música seria, então, o um retrato do relacionamento do Jim Morrison com a Pamela Carlson, que foi a companheira dele de muitos anos. Quem é o Jim Morrison, vocês podem me perguntar. E eu vou responder pra vocês. Bom, ele é só um dos caras mais importantes e mais influentes que o rock internacional já teve. Ele nasceu no estado da Flórida em 1943, sob o nome de James e o apelido de Jim. Ele nasceu sob o signo de Sagitário e ele é um dos membros daquele famoso clube de pessoas famosas que morreram aos 27 anos. O Jim Morrison era vocalista do The Doors, que foi uma banda que surgiu lá em 1967, quando meu pai estava nascendo. E ele se tornou extremamente icônico por conta do comportamento dele no palco e pelas letras que ele escrevia. Ele foi considerado pela Rolling Stone como o 47º maior cantor de todos os tempos. E ele morreu em 1971, então quando ele tinha 27 anos. De provavelmente uma overdose, porque o corpo dele não teve uma autópsia, então ninguém sabe exatamente se foi de overdose que ele morreu, mas se imagina que sim, foi de overdose de heroína. As pessoas que conviviam com o Jim Morrison diziam que ele era uma pessoa extremamente difícil de lidar, que ele era um cara de comportamento e temperamento muito selvagem e que ele não gostava de ficar sozinho em público. Que ele tinha uma certa fobia social, digamos assim, que ele nunca dava entrevistas se ele não tinha outro companheiro de banda junto com ele. Ele nunca aparecia em eventos se ele não tivesse outro companheiro de banda com ele. E essa é uma das razões pelas quais ele nunca quis ter uma carreira solo, porque ele não gostava de estar sozinho. Eu vou confessar pra vocês que eu não sou fã de The Doors, eu não sou fã do Jim Morrison. Na verdade, quando se fala em Jim Morrison, a coisa mais icônica que vem à minha cabeça é aquela foto clássica dele que várias pessoas que eu conheço têm esse quadro na parede. Mas a gente não pode negar que ele era um artista e um escritor muito bom, porque ele escrevia as próprias letras, né, da banda. E em 1971 ele chegou a se mudar para Paris com a Pamela Carlson para se dedicar mais à escrita, né? E foi aí que ele morreu. E aí falando da Pamela eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre o passado dela, né? Tentar descobrir quem era essa mulher que está do outro lado da equação aí que a gente tem que resolver. Eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher antes de começar a investigar essa história, antes de começar a investigar a vida do Jim Morrison. Porque na verdade eu não sou fã do The Doris, eu não sou fã do Jim Morrison, então por que, que eu ia saber sobre a vida da mulher que passou sete anos junto com ele, né? Mas aí eu fui descobrir que ela é uma capricorniana, ela nasceu em 1943 na Califórnia. E com 16 anos de idade ela se mudou para Los Angeles. E reza a lenda que o Neil Young escreveu duas músicas para ela, sendo que uma é Cinnamon Girl. A outra é, eu tenho que ler, The Needle and the Damage Done. A maioria dos relatos sobre a Pamela vem de segunda mão. A gente não tem nada que foi escrito por ela, a gente não tem muitas entrevistas com ela. Na verdade, acho que a gente não tem entrevistas com ela. Então, é tudo segundo fulano de tal, segundo fulano de tal. Ela é uma figura que, na verdade, nunca falou sobre si própria. A gente não tem um relato da própria Pamela. Então, a gente tem a história dela de acordo com essas histórias que se contam sobre ela. Né, o tecladista do The Doors disse que ela conheceu o Jim Morrison em 1965 Quando ela tinha 19 anos e o The estava se apresentando, recém começando aliás Foi um pouco antes do estouro do sucesso deles E eles estavam se apresentando num bar pequeno, então eles se conheceram ali e eles começaram a se relacionar ali O baterista do The Doors disse que eles eram como Romeo e Julieta Que eles estavam sempre brigando, mas que no final dava certo porque eles eram perfeitos um para o outro eles viveram, então, por seis, sete anos juntos, mais ou menos essa data aí. E foi a Pamela que encontrou o corpo dele, morto de overdose de heroína, provavelmente, na banheira em 1971, quando os dois estavam morando em Paris. Isso aconteceu quatro meses depois deles terem se mudado para Paris. A Pamela sempre foi uma pessoa mais reclusa, né? As pessoas, os pais dela e etc, as pessoas vizinhas e, e tal, diziam que ela era uma pessoa mais tímida, mais reclusa, que ficava mais em casa e etc. E depois da morte do Jim os relatos dizem que ela piorou muito, que ela se tornou extremamente reclusa, que ela se mudou, que ela não saía de casa. Teve uma função relacionada à herança do Jim Morrison nesse período, de acordo né, com relatos, ele teria deixado a herança dele toda pra ela, mas como eles não eram casados oficialmente, ela ficou sem dinheiro nenhum. E aí, por conta de todas essas coisas, dizem que ela começou a desenvolver uma instabilidade mental. E aí, em 1974, três anos então depois da morte do Jim Morrison, quando, coincidentemente ou não, a Pamela estava com 27 anos, a mesma idade que o Jim tinha quando morreu, ela foi encontrada morta por uma overdose de heroína em Los Angeles. Um vizinho dela, na época, chegou a declarar que ela vivia dizendo por aí que finalmente ia se encontrar com o Jim, que ela estava ansiosa para se encontrar com o Jim. Então a gente fica pensando se essa overdose dela foi uma overdose planejada com a coincidência de ser na mesma idade que o Jim ou não. A Lana Del Rey é fã do Jim Morrison, a gente pode ver outra aparição do Jim nas músicas dela em Gods and Monsters, quando ela diz que no one's gonna take my soul away, living like Morrison. E aí em Ultraviolence ela traz o Jim novamente pra gente, só que dessa vez através da voz da Pamela. A música Ultraviolence é contada em primeira pessoa e é contada diretamente pro Jim. O nome Jim é falado várias vezes durante a música. E aí durante o pré-refrão a gente tem uma frase assim Jean told me that he hit me and it felt like a kiss. Jean brought me back, remind me of when we were kids. E mais tarde na letra a gente tem Jean raised me up, he hurt me, but it felt like true love. Jean told me that loving him was never enough. Então como a letra é em primeira pessoa, a gente tem essa imersão quase que completa na ideia de letra que a Lana quer passar pra gente. Como eu disse pra vocês, essa música ela chega a romantizar a questão da, do relacionamento abusivo, da violência doméstica. Né? Então a gente pode imaginar que se essa música falar sobre a Pamela e o Jim, e como essa música tem a questão de ser em primeira pessoa e falar de uma primeira pessoa no feminino, a gente vai perceber que a música não tá romantizando a violência doméstica apenas por romantizar. Ela tá mostrando pra gente como a Pamela se sentia dentro de, desse relacionamento, e como ela era dependente do dinha a ponto de não se importar de ele bater nela ou de ele fazer violência psicológica com ela. Né? Porque para ela tava tudo bem. Eu acho que é isso que me incomodou durante muito tempo, é que essa letra é contada em primeira pessoa. né? E essa primeira pessoa gosta do que tá acontecendo. Só que não é bem assim, né? a pessoa simplesmente, essa mulher simplesmente gostar do que tá acontecendo. É porque ela tá presa ali. Não seria muita coincidência, então, a morte da Pamela ter sido exatamente igual à morte do Jean se ela tinha essa dependência completa com ele, né? Se, de acordo com essa letra, com esse comentário, com esse, esse tipo de análise, a Pamela gostasse dessa prisão em que ela estava. Então, a narradora de Ultraviolence, ela não tá numa boa situação, né? Ela sofre violência verbal, ela sofre violência física e ela sofre violência psicológica por parte desse cara de quem ela tanto gosta. Só que ela ainda acredita que aquilo ali não é nada demais, né, como acontece na maioria dos casos em que existe um relacionamento abusivo. A pessoa acha que vai parar, a pessoa acha que é a única vez, né, isso a gente consegue ver através da letra, porque ela diz ali que o me bateu, mas ele disse que foi como se fosse um amor verdadeiro. Então, com tanto que ele me ame, tem uma parte da letra também que ela diz, I can hear sirens, né, eu posso ouvir sirenes. Mas ainda assim ela não se importa, porque é o homem que ela ama que tá ali com ela. Isso é bastante preocupante se a gente imaginar que, tanto num contexto de isso ser uma letra sobre uma mulher qualquer, uma mulher aleatória, presa num relacionamento abusivo, também é horrível se a gente comparar com essa relação famosa do Jane e da Pamela. Porque teve nos holofotes, todo mundo viu isso e ninguém percebeu o que estava acontecendo, ou ninguém quis se meter naquilo ali que estava acontecendo. Recentemente eu terminei de ler Laranja Mecânica, na verdade eu acho que é o último vídeo aqui no canal, se vocês forem um vídeo atrás desse daqui vai ter Laranja Mecânica. E no Laranja Mecânica existe o termo ultraviolência, que é usado para designar o jeito com que os adolescentes levam a vida dentro daquela sociedade imaginada pelo Anthony Burks. É um pouco curioso, é intrigante que o nome dessa música seja Ultraviolence e que o nome do álbum seja Ultraviolence, quando o termo ultraviolência pode ter surgido justamente do laranja mecânica por causa do comportamento ultraviolento realmente dos personagens. Ninguém tá seguro no mundo de laranja mecânica, né, porque a noite é dos jovens, é dos adolescentes, e eles podem entrar na tua casa a qualquer momento e quebrar tudo, e te dar uma surra, e te estuprar, e te matar. E eu acho que é essa mesma sensação que a gente tem dentro da música Ultraviolence, embora a coisa tenha o véu do romantismo. A narradora dessa música, ou seja, a Pamela, ela não tá segura em momento nenhum. Ela sabe que ela tá sofrendo aquela outra violência, que ela tá presa dentro da outra violência, mas ao mesmo tempo ela não quer sair dali. Isso é que é preocupante da gente não saber o contexto dessa música, porque existe todo um universo horrível acontecendo ali dentro, e a gente tem esse véu romântico, essa coisa lá na The Raid, oh meu Deus, sabe? Nesse contexto da gente saber que fala sobre o relacionamento do Jim com a Pamela, ok... A gente compreende esse véu de romantismo. Só que a Lana em si não nunca declarou isso. Ela não falou isso para ninguém, ela nunca disse. Essa música é sobre Jim Morrison e a Pamela Carson. A gente pode desconfiar, na verdade isso daqui tudo é uma especulação. Mas essa questão da outra violência traz esse ar de sufocamento, né, desse ciclo vicioso que não acaba. E faz muito sentido dar esse nome à música que fala sobre o um relacionamento abusivo. E como eu disse para vocês, é um pouco perigoso, mas ao mesmo tempo é louvável que a Lana tenha feito essa música, né, e se for nesse contexto, é mais louvável ainda, porque é aquela coisa que eu vivo falando aqui pra vocês. Não é porque eu sou fã de alguma coisa que essa coisa tá livre das críticas que eu possa fazer. A Lana é muito fã do Jim Morrison, ela nunca escondeu isso, a gente já sabe que existe referências ao Jim Morrison em algumas músicas dela, mas ela tá fazendo essa crítica. Ela sabe que o ídolo dela não foi um homem legal, não foi um namorado legal, não foi um marido legal. Então ela tá mostrando isso pro mundo, ela tá criticando esse cara que ela gosta tanto, apesar de ela gostar tanto dele. Isso é muito bacana na Lana e aí a gente bate palma pra ela. Eu não sei pra vocês, mas para mim esse álbum todo, Ultra Violence, agora a gente falando mais do álbum do que da música, ele tem toda essa sensação de tristeza e de depressão muito mais forte do que os outros álbuns dela. Normalmente ela tem essa tradição de ter músicas mais calminhas, com esse tom mais vintage, com uma coisa mais. Oh, um, um, sabe? Mas Ultraviolence pra mim ganha nesse quesito, ele é extremamente triste. Tanto que a capa dele é em preto e branco, né? todas as outras capas são coloridas, e ou ela tá fazendo carão, ou ela tá sorrindo, como no Lust for Life ela tá sorrindo, Moon*, ela tá, tipo, posando legal, mas no Ultraviolence ela tá muito séria na capa. Ela tá, tipo, com uma camiseta branca, ela tá super simples na capa, posando perto de um carro, e a capa é em preto e branco. Então é uma sensação de muito mais tristeza e ciclo vicioso e depressão do que os outros álbuns dela. E aí eu me pergunto por que que o nome do álbum é Ultra Violence, que é o nome da música que fala sobre esse relacionamento abusivo. Será que de alguma maneira a história da Pamela e do Jean inspirou o resto das músicas do Ultra Violence? Sobre a parte da melodia, tem uma coisa muito curiosa no início da música, que é uma espécie de marcha nupcial, que é tocada com cravo, que é diferente do resto das músicas, do álbum e é diferente do resto da melodia da música, então a gente tem só no início essa coisa que parece uma marcha nupcial. E no refrão também a gente tem um super eco, né, são várias lanas cantando juntas, e eu acho que isso serve pra gente entender melhor a ideia de prisão, Você tá presa num lugar fechado e a tua voz é ecoar. Nós fomos obrigados por motivo de força maior a ter uma leve queda na qualidade, mas a gente vai continuar o vídeo normal a partir daqui, ok? Então, ainda segundo esse comentário da Gloomy Harlow, a gente tem algumas outras coisas para comentar antes da gente partir para a análise visual do vídeo. Existe uma parte na letra, então, que a, a narradora, a Pamela, diz Jim, raise me up, e ele me lembra de coisas de quando a gente era crianças. Eles, obviamente, não se conheceram quando eles eram crianças, porém a gente tem aquela coisa de eles terem se conhecido quando a Pamela tinha entre 18 e 19 anos, e apesar dela de morar em Los Angeles, ela sempre foi essa pessoa um pouco mais reclusa, né? E o Jim estaria mostrando então um mundo novo para ela, porque ele era um cara mais vivido. Ele já estava em turnê com a banda dele, né? Ele apresentou esse mundo da música para ela, esse mundo das turnês, o mundo das drogas. Então foi de certa maneira como se ele tivesse criado ela, né? Como se ele tivesse feito ela crescer, porque ele levou ela para esse outro mundo, ele apresentou ela para um outro mundo. Então ela era uma criança. Dentro desse mundo novo que ele apresentou e que já era um velho conhecido dele. Outra coisa são certas curiosidades sobre o relacionamento dos dois. Vários colegas de banda do Dean, pessoas que tiveram a volta dele, jornalistas também, diziam que ele era um cara muito mulherengo, que ele era extremamente mulherengo. E para dar o troco nele, né, a Pamela acabava flertando com outros caras e etc. Então ela começou a ser chamada de Bela Dona. E era venenosa por causa disso. Então, né, dois versos da música que começam com He used to call me Diane, that stood for deadly nightshade. Ou He used to call me Poison, as I was Poison Ivy. Então dizem que ele realmente chamava ela por esses apelidos, o que reforça um pouquinho a ideia de violência psicológica. E a última, a última ponta que a gente pode explorar é a questão do casamento. né? Eles ficaram juntos durante seis anos e dizem as pessoas ao redor, a gente tem muito essa coisa de segunda mão aqui. Que a Pamela queria muito casar, mas o Jim não queria casar. E que ele, de certa maneira, enrolou ela com essa questão do casamento. Ele dizia que arrumava os papéis e etc. Não, vai acontecer, vai acontecer, e o casamento deles nunca acontecia. Por isso a questão de a herança dele não ter podido ficar com ela. E, na verdade, foi para ficar com os pais dele, a herança dele. Mas aí acabou, de alguma maneira, indo para os pais dela. Eu não sei exatamente como é que foi essa função. Eu sei que a herança do Jim Morrison não acabou nem com a Pamela. Nem com os pais do Jim Morrison, acabaram com os pais da Pamela. E é por causa dessa questão do casamento que, no videoclipe, agora já pulando para análise visual, a gente enxerga Lana Del Rey interpretando Pamela Carlson vestida de noiva. No vídeo a gente vê a Lana usando um vestido típico dos anos 60, ela tá usando um véu branco, né, o início do vídeo é ela colocando o véu branco no cabelo. Ela usa o cabelo liso, caído, exatamente como a Pamela usava. E ela tem uma pose muito séria e muito triste o tempo inteiro do vídeo. E ela tá sozinha, então, num jardim, né, ela tá sendo observada esse tempo todo, ela sabe que tem uma câmera seguindo ela. E a gente consegue ver que existe uma pessoa atrás dessa câmera, existe um homem atrás dessa câmera. E a gente tem contato com esse homem umas duas ou três vezes durante o vídeo, que são exatamente as vezes em que a Lana sorri durante o vídeo. É quando a presença desse homem é visível. Ela só se permite sorrir em contato com esse cara, né, como a Pamela só ficava feliz quando ela tinha o Dean do lado dela. Como a Pamela perdeu o rumo depois que o Jim Morrison morreu. E como ela ficou realmente contente depois, quando ela pensou que morrendo ela poderia reencontrar o Jim. No final do clipe a gente consegue ver a Lana entrando numa capela. Ela percorre, na verdade, todo esse caminho sozinha e no final do vídeo ela entra numa capela e se ajoelha sozinha diante do altar. Esse homem não aparece mais, né? A gente não vê mais a presença desse cara, não aparece mais a mão dele na frente da câmera, não aparece nada. A gente só vê a Lana sozinha nesse altar com uma expressão triste no rosto. Não tem ninguém ali junto com ela, mas ela olha pra câmera e a gente consegue ver uma expressão no rosto dela. Além da tristeza, o desejo de que tivesse alguém ali com ela, né? De que aquele cara saísse de trás das câmeras e se ajoelhasse ali junto com ela. E disso a gente pode partir para dizer que a Pamela ela não foi enterrada com o Jim. O desejo da vida dela era ter sido enterrada com o cara que ela amava, com aquele que ela escolheu para ficar do lado dela. Mas como o Jim morreu em Paris, ele foi enterrado em Paris. E a Pamela morreu em Los Angeles e ela acabou sendo enterrada nos Estados Unidos. Eu não sei se foi por problemas de internacionais, de não poder levar o corpo, ou se foi por questão de grana, ou alguma coisa nesse sentido, mas ela não pôde ser enviada para Paris para poder ser enterrada junto com ele, então meio que o desejo dela não foi cumprido. E se vocês, assim como eu, de certa maneira acreditam numa vida depois dessa, né, a gente pode imaginar que ali, naquele clipe. Aquela viagem toda em que a Lana tá vestida de noiva com aquele cara atrás da câmera. Atrás do ponto de vista, no caso. Poderia ser um além em que a Pamela estaria finalmente encontrando o Jim. Mas, como eles não foram enterrados juntos, ele não estava lá. E eu acho que é isso, pessoal. A gente fica por aqui com essa análise de música e análise profunda de histórias de pessoas. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deem um curtir. Se vocês têm alguma coisa a acrescentar, por favor, comentem aí embaixo.